Vire o pé e encaixe o pistão na base. Coloque então a capa de acabamento. Pegue o braço esquerdo, representado pela letra L, e o fixe, do lado esquerdo do assento, com os três parafusos intermediários. Faça a mesma coisa com o outro lado. Posicione a ferragem no assento da cadeira. Atenção para colocar na direção correta. Pegue os quatro parafusos menores e parafuse. Coloque o encosto da cadeira em cima da ferragem, alinhando os furos e fixe com o parafuso maior. Encaixe o pé à ferragem do assento e pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.